Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que vocês vão estar assistindo essa nossa oficina. É... Eu me chamo Julie, eu sou aluna da Unilab também, e estou muito contente pelo convite de participar do encontro da Química da Unilab. O tema dessa nossa oficina vai ser Descomplicando o Currículo E aí eu trouxe até uma brincadeira para vocês, né, que é um caminho quase sem volta, que a gente vai entender por quê. Bom, nessa nossa oficina, foi me passado pela comissão, né, do evento, que eu poderia estender a minha apresentação em módulos, né, porque assim facilitaria a compreensão de vocês ao decorrer desse processo. Então, só para que vocês fiquem cientes, desde o princípio, a gente vai estabelecer quatro módulos, né, com essa temática de descomplicar o currículo no primeiro módulo, que vai ser esse que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai partir para algo mais introdutório, né? Então, a gente vai entender qual é a importância do Currículo Lattes. Quem é que precisa ter um Currículo Lattes? A gente vai entender também quais são as métricas né, que são utilizadas na plataforma. E também para quem não tem um currículo ainda, quem não sabe nem o que é a Plataforma Lattes. Esse momento inicial vai ser para você, para que a gente consiga né, desde o momento inicial, fazer esse nivelamento de todas as pessoas. Porque eu sei que terão, pe terão pessoas que estão aqui que têm um curricular né, que já é cadastrado na plataforma, mas pode não atualizar com frequência, e aí isso acaba virando uma bola de neve. Tem pessoas que provavelmente... Nunca nem entraram na plataforma, então não sabem de fato o que é o currículo. E tem pessoas que provavelmente né são, é, atualizam com um, um pouco de frequência o currículo, mas não compreendem ao todo como é que a plataforma funciona. Tá? Então, esse momento inicial é mais para nivelar todo mundo, para que a gente consiga dar sequência no restante dos módulos. No segundo módulo, a gente vai aprender realmente como é que a gente atualiza o currículo, né, então no segundo módulo a gente vai ver sobre dados gerais, idiomas, a gente também vai ver sobre resumo, formação acadêmica e, por último, atuação profissional. No nosso terceiro módulo, a gente vai partir para projetos de pesquisa, projetos técnicos, projetos de extensão. A gente vai diferenciar isso aí um pouquinho na plataforma do Currículo Lattes, tá bom? A gente vai é, também ver produções bibliográficas, então isso seria produções de revistas, anais de evento, né? E também a gente vai falar um pouquinho também sobre a popularização é, da CIT né? para o Currículo e por último, no nosso quarto módulo, né, a gente vai falar um pouquinho de algo que é muito importante e que é do de muitas pessoas, que seria essa parte de eventos, né? E também eu trouxe no final métodos de organização para você que não se dá tão bem aí com a plataforma do curriculates, e seria uma forma de ajudar você a melhorar nesse processo, tá? Então, antes de mais nada, queria agradecer novamente né, a comissão e o, o Diego, que a princípio me convidou, mas também a o um agradecimento a todas as pessoas que estão envolvidas no evento, é, que é um Encontro de Química da Unilab. E a gente vai se conhecer um pouquinho melhor agora, tá? Para quem não me conhece, eu sou aluna de, de graduação também da Unilab, e eu vou me apresentar um pouquinho para vocês antes, né, de começar a falar propriamente do currículo LAT. Bom, quem sou eu? Eu sou aluna de graduação de ciências biológicas, também pela Unilab. Atualmente, estou no sexto barra sétimo um período. Vocês entendem como é, como é isso, né? Então, às vezes a gente acaba puxando milhares de disciplinas e fica um pé ali e um pé no outro. Além disso, eu sou integrante do grupo de pesquisa em ecologia e recursos naturais, né, o Ecolab, onde, pelo grupo de pesquisa, eu acabo atuando nas linhas de pesquisas e nas áreas de ecologia e micologia, onde mais, propriamente, eu trabalho com fungos entropatogênicos, né. E durante esse meu processo, né, na graduação e da vida acadêmica, eu desenvolvi alguns projetos, né, que seria o que Fund, onde eu consigo trabalhar mais essa parte da pesquisa, é, e eu tenho um foco no que eu trabalho, pelo laboratório, né, que são os fundos entomopatogênicos e aí eu me aproprio um pouco mais da micologia nesse Instagram de Fundação Científica. Esses meus dois projetos eu trabalho através do Instagram, né, da rede social do Instagram. O que Fund, eu crio um Instagram próprio para isso, então, lá é um local onde pessoas que são interessadas no tema, né, conseguem aprender mais sobre, de uma forma, digamos assim, mais didática. E, além disso, com esse, meu, com esse meu projeto e com tudo que eu desenvolvi durante esses anos na graduação, né, eu senti a necessidade de colocar isso no meu currículo. Eu queria expressar tudo que eu estava desenvolvendo, né, além de estar na graduação, além de estar no grupo de pesquisa, é, além de desenvolver esse projeto, participar de trabalhos e estar me tá, atuando na área, eu queria colocar isso em algum canto que mostrasse tudo o que eu estava fazendo. E esse lugar é a plataforma, né? é o Currículo Watson. Só que, para mim, de fato, no início foi um pouco dificultoso, certo? E aí eu parti é, para a pesquisa, eu comecei a procurar a levar os trabalhos, tentar entender como de fato funcionava a plataforma, a plataforma do currículo Lattes. Então, eu aprendi isso é, de forma autônoma, né? eu comecei a ler é, e pesquisar pessoas que falavam sobre isso também, mas foi muito é, na tentativa. O que eu queria dizer para vocês desse, desde esse início é que muitas coisas no currículo elas são intuitivas, sim, de fato. Muitas coisas a gente entra lá e já consegue achar de forma bem acessível, mas muitas coisas são bem confusas, né? A gente vai ver durante os módulos que algumas coisas são repetitivas, que talvez não tivesse a necessidade de ter aquela, a, uma daquelas ferramentas ali, porque em outro canto, basicamente, é a mesma função. Então, a gente vai entender tudo isso, né? Todas essas ferramentas e como, de fato, utilizar a plataforma para que isso não uma dificuldade para vocês também. Porque no início eu senti muito isso. Mas durante esse meu processo eu fui aprendendo. E acredito hoje que eu tenho um bom currículo, né? E a tendência é crescer mais e melhorar isso durante a minha graduação. Porque a gente tem, tem que entender que é um processo. Eu estou na graduação, eu não desenvolvi tudo que eu posso desenvolver ainda. não estou no mestrado, no doutorado. Então, aqui é um papo de igual para igual. Todos nós, acredito que, que todos que estão aqui, né? estão na graduação ainda, mas se não estão no mestrado. E, então, isso é uma dificuldade nossa, sabe? Porque a gente não aprende na instituição a como criar a plataforma Light, a como atualizar e tudo mais. Talvez em alguma disciplina a gente aprenda, né? Essa iniciação na plataforma, mas depois tudo fica por nossa conta. E aí tem um pouco confuso. E eu senti que isso não era uma coisa só minha. Né, que isso não era dúvida só minha. Então, muitos amigos meus vinham me procurar para tentar entender qual era a plataforma e falavam, Ju, como é que eu cadastro isso? Onde eu coloco? O que eu faço? Eu estou perdido. E, então, eu resolvi criar né, um projeto que eu intitulei Simples Ficamular. Isso foi criado agora na pandemia, né? E eu resolvi trazer esse projeto mais ligar ele ao meu Instagram pessoal. Por quê? Eu pensei em criar um Instagram que se chamasse, né, que fosse estudados, que ficam no e tudo mais, e falar só sobre isso em um local direcionado. Mas eu pensei que, na minha ideia inicial, era ajudar os meus amigos, as pessoas que já me seguiam. E eu não me sentia incomodada em falar isso no meu Instagram. Então, eu comecei a produzir, né, alguns conteúdos na, no meu próprio Instagram pessoal. E acabou que teve um retorno muito bacana, né? Próprio, muitos amigos meus me procuraram depois, agradecendo Muitas pessoas disseram que olharam o, como é que estava o meu currículo E se basearam nisso Para conseguir construir é, o seu próprio currículo E eu acho isso incrível Talvez alguém me falar isso para mim Eu fico, sério, muito feliz E eu sinto que essa ideia, ela teve um êxito E foi através desse projeto, né, Também que eu estou aqui com vocês hoje E que também participei de outras palestras e de outros eventos nessa temática então, no mais é isso. É, aqui tem o meu Instagram pessoal, né? Então, se vocês sentirem alguma dúvida ou quiserem depois da oficina dialogar ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Também tem o meu, o meu e-mail pessoal e tem o e-mail que eu criei, que é o Super né? Que, arroba gmail.com, onde eu recebo também dúvidas lá. E sou super acessível para responder qualquer necessidade de vocês, ok? Bom. Aí eu trouxe aqui alguns, alguns posts que eu faço, né, no meu Instagram, com essa temática de simplificar o likes. Então, a gente fala sobre organização de certificados, por que que, é, outras coisas que a gente fala, por que que idiomas são importantes, né, na plataforma. A, a gente traz algumas novidades, como a inserção do nome social na plataforma. Eu sempre tento brincar com coisas que eu gosto muito, então um desses posts que eu criei foi falando de Friends, que eu acho legal essa pegada porque acaba atingindo um público parecido com, comigo, né? E eu nem falo de gostos, mas eu falo mesmo no sentido de aluno de graduação, aluno de iniciação científica, pessoas que precisam construir. E normalmente são pessoas até muito esforçadas, mas que não tiveram ninguém para guiar o direcionar. E aí, além disso, desse, desse projeto, né, onde eu falo sobre isso no Instagram, eu criei a consultoria é, do likes que tem sido bem bacana, porque é outro momento que eu estou tendo com as pessoas. Então, basicamente, a consultoria, é, a gente, eu faço esse serviço, né, de desde, desde o princípio, tudo que eu aprendi nessa oficina também está lá na minha consultoria. É, então, a gente fala sobre todas as necessidades que a pessoa tem e as dúvidas que o povo tirar né dela sobre a plataforma a gente, a gente cadastra todos os dados dela cadastra todos os certificados e é um momento muito bacana Então a gente se reúne no Meet e foi através disso que eu conheci muitas pessoas né pessoas daqui do Ceará pessoas de fora e eu vi que isso era um duplo necessidade de muitas pessoas atualmente eu tô trabalhando mais com a consultoria atual é, no momento por conta da correria da, da faculdade, da universidade, do curso, né? Então, eu tenho que me dedicar um pouquinho mais para a consultoria. Mas sempre que dá, eu tenho que das as pessoas ainda, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas têm e muitas pessoas procuram. Mas vamos lá. Para vocês que estão aqui e que a plataforma, né? O currículo também ainda é uma dúvida. Vamos tentar tirar tudo isso e desmistificar... Né, esse que a gente tem da plataforma Lattes. E por que, que ela é importante, qual a necessidade dela para né? an a gente. Bom, antes da gente falar propriamente né, da das ferramentas do currículo, eu acho importante esse momento inicial da gente falar um pouquinho mesmo sobre a plataforma Lattes, né, para que todos tenham ciência da importância dela. Então, se você está cursando a faculdade, né, a universidade, ou está envolvido no meu acadêmico, em algum momento você já ouviu falar do Currículo Lattes. Então, fica lá no tempo. Toda hora alguém está lá falando, ai, já colocou isso no Lattes, ah, já atualizou o Lattes, o Currículo, meu Deus. Todo momento que você está ali naquele ambiente, tem alguém falando sobre isso. E aí você pode conhecer ou não. Então, o que é, né, quem gere o Currículo Lattes, o que é o Currículo Lattes? Bom, o, o sistema do Currículo ele é um componente da plataforma Lattes, porque existem outros componentes que compõem né, a plataforma Lattes de forma geral. E ela foi desenvolvida pela CNPq. E aí, quem utiliza essa plataforma? Além da própria CNPq, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia também utiliza. Uh, a FINEP, a CAPES e o próprio MEC utiliza a plataforma Lattes para desenvolver os seus trabalhos. Então, por quê, né, que é importante a gente ter uma, um, um LATS, um currículo, e para que isso vai servir para a gente? Bom, atualmente, o, o currículo Lattes, ele é utilizado tanto por pesquisadores, como por estudantes, gestores, profissionais e atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Então, se você está na graduação, você precisa ter um lápis, certo? É, muitas instituições, e isso eu falo como a, a própria CNPq, a Fincap, esses, é, essas agências de fomento, né, que, que dão bolsas de iniciação científica, um dos, quisi, um dos quesitos, né, é que a pessoa que esteja se, é, se candidatando, ela obtenha o currículo lápis. Então, se você está participando de um processo de seleção para ser bolsista, seja na área é, da pesquisa, ou da extensão ou dessa parte tecnóloga, né, a gente precisa ter um currículo para se candidatar é, nessa vaga. Além disso, é, se você está na pós-graduação, se você quer tentar, né, entrar na pós graduação, o currículo também é muito importante. Na verdade, algumas instituições, né, algumas universidades, ele é um requisito. Então, normalmente, o que, que acontece? Tem fases, né? A primeira fase seria, talvez, a, a prova direcionada, onde você ia fazer a prova na área que você é, está se candidatando, por exemplo, a, e eu vou falar para a área da biologia, né, porque aqui a bióloga está no meio, meio dos químicos. Mas, por exemplo, vamos lá. Eu quero tentar um mestrado em bioquímica, né? Que é uma área em comum aqui da, da biologia. É, e eu vou fazer uma prova direcionada nesse tema e provavelmente também terá uma prova em inglês. Então essa prova, a princípio, ela é eliminatória. Você precisa tirar sete para passar nela. Se você tirou sete, ok, você está na segunda fase. E qual seria a segunda fase? Muitas universidades utilizam o histórico acadêmico, né? O nosso histórico na graduação. E o currículo Então, tudo que você desenvolveu tem uma pontuação diferente. Então, por exemplo, ah, apresentei um trabalho no congresso tal, e isso tem uma nota. Participei é, na produção de um artigo acadêmico, isso também tem uma pontuação diferente para você. Então, isso vai te dando pontos, e no final é gerada uma nota para o seu currículo. E o currículo, então, ele não vai servir de forma eliminatória, ele vai servir de forma classificatória. Então, quanto maior for a sua nota, isso vai agregar junto com a sua nota da prova, e aí vai ser gerado uma média, certo? E é isso que vai te classificar. É, então, é muito importante você tentar construir o seu curricular a princípio desde a graduação, porque isso vai te abrir muitas portas e vai facilitar é, esse seu processo na vida é, após a graduação, Tá? Então, se você não começou ainda no currículo, não se desespera, por favor. Eu não quero colocar isso na tua cabeça. Mas vamos tentar aos poucos, né? Construir esse currículo desde agora. Para que isso não seja um problema depois. O que acontece muito é que as pessoas vão deixando isso acumular. Então, por exemplo, eu posso participar de muitos eventos. Nossa, toda semana eu estou em um evento diferente. E eu tenho muitos certificados que comprovam isso. Mas se tu não é, atualiza o teu currículo, né, tipo, digamos assim, com frequência, pelo menos de dois, dois meses, ou algo do gênero, você vai acumulando esses certificados. E aí, querendo ou não, tu pode acabar perdendo um ou outro. Ou vai ser muito cansativo tu pegar uma semana um mês e cadastrar tudo que tu fez. Né? Talvez não fique tão bom quanto ficaria se tu fizesse isso por mês ou semanalmente. Entende? Então, é importante... Que a gente comece isso desde agora, tá? Mas vamos lá falar agora de fato, né, sobre é, o Currículo Lattes. Para ti que já tem um conhecimento e que entrou na plataforma Lattes, né, e provavelmente já viu essa imagem que eu estou trazendo aqui, mas para você que está aqui e nunca viu, nunca, nem entrou na plataforma do Currículo Lattes, é basicamente assim. Então, vamos lá. Tu vai entrar no Google... Certo? E aí, tu vai pesquisar lá é, e vai botar plataforma Lattes, currículo Lattes, ou simplesmente bota Lattes. E aí, vai ser gerado pelo Google, né, a plataforma é, lá E aí, quando tu aperta e tu vai ser é, direcionado para a taxa do currículo Lattes, vai ser gerada essa aba aqui, certo? Essa página aqui que vocês estão vendo. E aí, eu ampliei ela para a gente ver esses três tópicos que são muito importantes e que a gente vai entender, né, cada um deles agora. Bom, o primeiro deles seria buscar currículo, né. O que seria essa opção de buscar currículo, que vocês estão vendo aqui, que é o primeiro ponto. Nessa aba, nessa parte, é, a plataforma, né, LADES, permite que a gente possa pesquisar currículos já cadastrados na base. É, então, por exemplo, tu tem um professor de bioquímica e aí tu só sabe o nome dele tu nunca teve nenhuma é disciplina com ele até o momento e aí tu quer conhecer ele então tu vai pesquisar lá né e, e buscar o nome dele para que tu conheça um pouco mais sobre essa pessoa a gente vai ver daqui a pouco melhor um pouquinho sobre isso tá é, além disso o segundo ponto seria atualizar o currículo é, aqui a gente vai atualizar um currículo que já foi cadastrado então essa parte aqui é para você que já tem um currículo na plataforma Light cadastrada. É, e aí, que vai querer só atualizar os seus dados. Então, por exemplo, como é que eu faço para entrar no meu login, no meu perfil do Currículo Lites. Vai ser aqui nessa segunda aba gente vai atualizar o currículo, tá bom? E em terceiro ponto, a gente tem que cadastrar um novo currículo. Isso aqui é para tu que estava boiando até o momento, que não sabia de nada, não sei o que é a plataforma Light, não sei o que é o currículo. Então, tu vai entender melhor aqui, né, nessa oficina, a como criar Curricular, ok? Então, vamos lá. Nessa, nesse módulo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho né, sobre buscar o currículo e sobre cadastrar o currículo. Esse, esse segundo tópico aqui a gente vai ver nos próximos módulos, né? Porque é algo bem mais estendido e é o que talvez vocês mais tenham curiosidade e necessidade de, de entender, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que eu falei com vocês seria essa aba de buscar currículo. Então, até coloquei aqui, né? Aquela olhadinha básica para se inspirar. Por quê? Eu falo muito para as pessoas, né? De modo geral, que quando vem me perguntar alguma coisa, tirar dúvida, que essa é uma ferramenta muito importante para a plataforma Para ti que, que não entende onde cadastrar, de cadastrar as coisas propriamente, ou que ainda sente muita essa necessidade, então é, é uma ferramenta muito importante para ti. Então, por exemplo... Tem alguém que trabalha com a mesma coisa que você ou que desenvolve pesquisas na área e que seja de inspiração para você? Você pode pesquisar o nome dessa pessoa, né? Então, você vai clicar aqui, buscar currículo. né Vai ser essa aba que vai aparecer. Quando você clica em buscar currículo, ele gera essa página, tá? Então, aqui, quais vai ser as coisas que vão, tá, é, vão ser oferecidas para ti é, Vai ter selecionar o modo de busca por nome, tá? Então, esse primeiro pontinho aqui que vocês estão vendo em azul seria um nome. E esse segundo aqui, que eu não preenchi, seria um assunto, tá? Então, por nome, tu vai pesquisar, colocar o nome do pesquisador em questão. E o assunto seria uma temática, né? Então, por exemplo, um projeto de pesquisa. que tu tem interesse, alguma coisa, tu pode pesquisar aqui. E aí, vai sair todos os pesquisadores que trabalham com essa mesma linha de pesquisa. Entendeu? Mas, normalmente, o que acontece é a busca por nome. Então, você bota aqui nome. E aí, eu botei meu nome, né? é vocês ser vão perceber que na oficina eu vou trabalhar só com as minhas coisas, com os meus dados, né, porque é o que eu tenho autorização para trabalhar. E aí, e também porque também vai servir é, para vocês entenderem também como atualizar isso aí de graduação, tá? Então, eu pesquisei aqui meu nome, é Juliano da Chaves e aqui embaixo ele pergunta, nas bases, tu quer pesquisar um doutor ou tu quer pesquisar demais pesquisadores, como mestrado, graduação, né, ou técnicos? É... Eu coloquei mais pesquisadores, porque ainda não sou doutora, obviamente, queria muito, mas eu cliquei aqui nessa opção porque aí eu consigo, né, quando eu clicar em buscar, aparecer o meu nome. Aí eu também coloco brasileira e, e boto todas, né? E aí eu clico em buscar. Quando eu clico em buscar, vai aparecer essa busca de currículos é, de forma simples, né? Com esse meu nome, Julieta Chaves, só tem eu. Tem alguns nomes que são mais comuns, né? Então eles vão aparecer em maior frequência, por exemplo, Maria, João, são nomes que, que aparecem em várias abas. Então, tipo assim, vai lá pesquisando o No meu caso, né, aparece so, somente o meu nome mesmo. E aí vai aparecer essa opção aqui, tá? Então, meu nome está em azulzinho. E eu posso clicar em cima do nome do pesquisador. Quando eu clico, né, no nome do pesquisador, vai ser gerado essa aba aqui, tá? Onde vai ter informações iniciais do pesquisador como o resumo, certo? E aí, por que eu falei que isso é importante? Porque isso é legal. Para ti que não tem muita experiência, que não sabe ainda como usar a plataforma, onde cadastrar as coisas, às vezes, olha a pessoa né, que já estão tá há mais tempo aí e que desenvolveram mais coisas, por exemplo, se já estou no mestrado, no doutorado, né? tu entra lá vai olhar onde está as coisas das pessoas. Porque isso vai vai se, se servir né, de inspiração e aí tu consegue construir o teu currículo também. Então, se tu não tem ninguém para ter esse apoio, né, não tem ninguém a quem perguntar, ou não sabe onde pesquisar, faz isso que eu estou te falando, né? Pesquisa alguém que tu conhece, que seja importante aí na tua área de pesquisa, na tua área de atuação, e vai lá ver como é que está o laço dele, como é que está dando uma olhadinha, né, para tu conseguir construir o teu. E aí, como eu falei para vocês, né, quando a gente faz essa busca simples sobre o pesquisador, vai aparecer é, essa opção aqui. Onde tu vai ter o nome da pessoa, vai ter um resumo sobre ela, né? E vai ter também ah, algumas informações laterais aqui, que vocês estão vendo. Que, eu, que a gente chama de métricas do pesquisador. Então, vamos entender um pouquinho para a essas ferramentas. Bom, tem duas coisas, né? Para mim, no meu caso, aparecem essas duas opções. Mas tu vai ver, por exemplo que quando eu pesquisa um, o nome de uma pessoa que, que é mestre, uma pessoa que é doutora, vai aparecer outras informações ali, tá? Mas vamos entender o que, que é, esses, é esses dois itens. O primeiro seria o diretório de grupo de pesquisa e o segundo seria indicadores de produção, tá? Então, esse daqui que vocês estão vendo aqui, é o diretório de grupos e aqui indicador de produção. Quando a gente fala de diretório de grupo de pesquisa, né? Por exemplo, como eu falei para vocês no início, eu sou é, bolsista né, do Grupo de Pesquisa em Ecologia e Recursos Naturais, que é o Ecolab. Então, o meu orientador, o JOB, ele pode é, entrar né, nessa plataforma, nessa plataforma não, né, nessa área da plataforma Lattes, porque como eu falei para vocês, a plataforma Lattes, né, ela tem é, várias áreas, uma delas é o curricular. Outra, por exemplo, seria esse diretório, certo? Então, o diretório, ele funciona como um banco de dados de todos os grupos de pesquisas que são cadastrados né, na base da CNPq, entendeu? Então, o meu orientador, como ele é coordenador de, de um grupo de pesquisa, de um laboratório, enfim, ele, é, ele pode entrar nesse diretório de grupo de pesquisa, né? Ele vai cadastrar lá o grupo de pesquisa, vai colocar quais são as pesquisas que o grupo desenvolve vai é, colocar quantos alunos de mestrado e de doutorado atuam no laboratório e vão também colocar os alunos de graduação, certo? E aí, então, ele me cadastrou, ele colocou lá os meus dados e me colocou como bolsista. A partir do momento que ele me menciona, a partir do momento que ele me coloca lá, vai aparecer na minha aba né, de diretório também é, as informações sobre o meu grupo de pesquisa, certo? Então, além disso, quando eu entro lá na minha aba de diretório, vai aparecer alguns dados iniciais meus, né, como área de atuação. Então, as minhas áreas de atuação são ecologia, micologia e divulgação científica. Vai colocar que eu sou bolsista CNPq, né, de iniciação científica. Vai colocar também a última vez que eu atualizei no currículo. E quando tu desce, vai aparecer outras informações, como o grupo de pesquisa em que eu estou atuando no momento. Aqui que vocês não tomam para ver, porque está um pouquinho pequeno. Mas aí, aqui aparece ecologia e recursos naturais, da Unilab. Quando eu clico em cima, vai aparecer as ações que eu já desenvolvi nesse grupo. Então, por exemplo, quais foram as minhas bolsas de pesquisa, quais projetos eu trabalhei. Isso tudo é meu orientador que coloca, né? Não sou eu. Aí vai aparecer linha de pesquisa em que eu atuo. Então, eu trabalho com manipulação comportamental de fungos, né? É, aparece aqui a minha linha de pesquisa, vai aparecer os orientadores que participam do grupo de pesquisa, no meu caso é o Jober, então ele é o meu orientador, o coordenador do projeto, e vai aparecer é, os grupos de pesquisa em que eu sou egressa. Então, eu já fui é, voluntária, né, do grupo de biologia vegetal da Unilab, então trabalhei no um semestre com a pasta botânica, e eu fui cadastrada também nesse banco de dados, e também fui é, voluntária do GEDIF que a professora Maria Rita coordena. Então, é, esses dois grupos também estão presentes aqui nesse diretório. É como se fosse um histórico de todos os grupos de pesquisas que eu já participei. Então, quem tiver interesse em saber mais um pouquinho sobre ti, aperta lá naquele, naquela opçãozinha e vai aparecer isso aqui sobre a pessoa, certo? Além disso, vai ter os indicadores de produção. É como eu falei para vocês, é um pouco diferente se eu já tivesse lançado o doutorado, porque ia ter muitas mais, muitas linhas. Isso aqui ia estar enorme. Mas não, né? Eu tenho que entender que ainda estão na graduação. Então, vai aparecer minhas é, produções bibliográficas, eventos que eu participei, quantas coisas eu produzi, certo? E aí, cada abazinha dessa aqui vai dizer uma coisa. Só que isso aqui, gente, a gente chama de métricas, né? É só para você ver algo mais inicial sobre a pessoa. São mais números mesmo. Porque tudo isso daqui, ele já está expresso no meu currículo. Só que em, em aba tem opções diferentes. A gente vai ver lá, por exemplo, no meu currículo, tem cadastrado meu projeto de pesquisa, tem cadastrado meu laboratório, né? Só que aqui vai ter um cantinho direcionado só para isso. Entende? Então a gente chama isso de métrica de pesquisador. é clicar tá no doutorado, né? Que já tem mais produções, por exemplo, tem produções hum, artigos, enfim, vai aparecer outras opções para a pessoa. Vai, também tem uma opção de métrica, que é quando uma pessoa te menciona no currículo dela, então, por exemplo, é, se você foi, participou da banca de orientação de algum de algum graduando mestrando, né, isso eu falo a nível de doutorado, né, ou mestre também, porque mestres podem participar de bancas, né, e aí a pessoa vai lá e te menciona lá no currículo dela, vai aparecer isso lá nas métricas, entendeu? Então, vai variando e mudando de pessoa para pessoa, vai depender do que você produziu. Certo. E aí, voltando lá para aquela partezinha, né, é, além do resumo, do nome e das métricas, vai ter essas três opções aqui embaixo, que seria a parte de fechar, né, se eu não quero a da pessoa, se não é essa pessoa que estou procurando, eu fecho, vem aqui, e aí a gente tem a opção de contato, então, por exemplo, isso que é bem bacana para, ah, eu estou produzindo um evento, vocês estão produzindo aí, o encontro de química da Unilab E aí tem vários pesquisadores incríveis. Hein? Meu Deus, que eu queria que participasse do evento. E que seria uma grande honra. Mas eu não sei nem como que, que chama a pessoa. Né? Vocês sabem que doutores, às vezes, é muito difícil de encontrar. Né? Se você tiver o e-mail, você está agradecendo. Então, aqui, normalmente, ele vai te direcionar para uma caixinha de mensagens. Eu nem sei se eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Mas, normalmente, ele abre um caixinho de mensagens, como se fosse um SMS mesmo, onde vai ter o e-mail da pessoa, e aí tu vai escrever lá, tipo, né? Vai falar o, tipo, o que, que você quer com aquela pessoa, se tipo, você quer convidar ela para um evento, algo do gênero, né? Aí tu fala que achou muito interessante a gente pesquisa dela, e que acha que ela ia ter como colaborar e contribuir para o teu evento. E aí tu faz esse convite, porque é uma forma de, é, de ter esse contato com a pessoa. Além disso, pode você tem a opção de abrir o currículo. Então, ok, essa pessoa que eu estou procurando. Eu vou lá, estava procurando a Julie, vou me escutar lá no currículo dela. O que é que eu faço? Abro o currículo. Quando tu abre o currículo, essa é a visualização que tu tem. Então, aqui, tu vai ter o nome da pessoa. No meu caso, né? Como eu sou bolsista de iniciação científica do CNPq, tem outro banco de dados, que é da própria plataforma do CNPq. Quem é bolsista do CNPq sabe... Que para a gente conseguir é, ganhar ou receber o dinheiro, a gente obrigatoriamente tem que entrar lá, né, na, na plataforma da CNPq e se cadastrar lá, porque senão não recebe a, a bolsa. Além da plataforma do CNPq do currículo, tem a própria plataforma do CNPq para bolsistas. Então, aí quando a gente se cadastra lá né, na plataforma do CNPq mesmo, é, que se não me engano é Carlos Chagas, não me falha a memória. Aí aparece essa opção aqui embaixo do meu nome, que eu sou bolsista de Iniciação Científica CNPq, porque eu estou cadastrada lá no banco de dados deles, certo? Aí ah, aparece aqui o meu endereço do meu currículo, então se eu quiser mandar meu um currículo para alguém, eu posso copiar aqui esse link, e enviar para a pessoa. E também aparece sempre a última atualização que a pessoa teve, né, no pico, Gente, essa aqui não foi minha última atualização, tá? Não foi em fevereiro, é porque eu tirei print, né, desse... desse esses slides, e aí eu utilizo porque eles servem da mesma forma. Mas eu sempre procuro estar atualizando os dois dois meses, né? Para não deixar esquecido. Aí, além disso, aparece aqui o resumo da pessoa, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o resumo, que é muito importante. Porque, como vocês viram, o resumo, gente, e a primeira coisa que aparece sobre a pessoa, quando pesquisar pesquisou da pessoa, ah, a única coisa que vai aparecer é o resumo dela. Se você quiser saber mais, tem que clicar no currículo dela. Mas o resumo é a, prim... a primeira impressão que a pessoa tem sobre você. Então, olha é muito o tá? que eu estou tá? Além disso, tem a parte de identificação, né? Que vai ter meu nome, vai ter como as pessoas me citam no trabalho. Enfim. E aí, descendo, tem as outras opções. Eu não botei tudo aqui, mas quando tu vai descendo a abazinha, vai aparecendo mais coisas, tá? Mas eu queria só que vocês vissem como é a visualização do currículo, tá? Ok. A gente entendeu... Como que é, buscam um pesquisador e qual a importância disso. Mas eu não tenho currículo ainda, Júlia. O que, que eu faço, né? eu sei que é importante, mas eu não faço a mínima noção. Então, vamos lá aprender a achar um novo currículo. E agora, gente, né? Tô lascada. E não é bem assim, não é tão difícil. Não é esse bicho de teste de cabeças aí, não, tá? Como eu falei pra vocês, naquela aba lá, a gente tem três tópicos, né? Três pontos. Seria buscar currículo, atualizar e cadastrar. E como eu falei para vocês, a parte de atualizar, que ela é muito mais densa, mais complexa, a gente vai ver nos outros módulos. Na verdade, os outros módulos, todos os restantes, os três, é sobre essa parte de, de atualização do currículo. Então, a gente vai ver agora como cadastrar um novo currículo, certo? Então, vamos lá. É... Quando a gente já pega nessa opção de cadastrar um novo currículo, ele vai gerar essa página. Então, vocês estão vendo aqui que, inicialmente, ele te gera essas seis opções aqui. É como se fosse campos que você obrigatoriamente tem que preencher. Então, tu vai preenchendo e vai seguindo pros próximos, tá? E tu tem que responder todos. Porque se tu não responde, ele não gera o teu currículo. Ok? Então, a primeira coisa que aparece é cadastrar-se no Currículo Lattes. E aí, quais são as informações? Ele vai perguntar a tua nacionalidade, né? E é provavelmente... É, tu coloca brasileiro enfim o país de onde seu país de origem você vai colocar é, o e-mail certo então você coloca o seu e-mail confirma o e-mail e faz uma senha para ti o currículo ele não tem tanto é, esses critérios de senha né tipo aí coloca pelo menos uma letra um número uma letra maiúscula ou algum símbolo não tem muito isso normalmente pessoas tá usando números mas pode ter letras, pode ter tudo, é bem variável isso, tá? E aí você vai, tentar, vai colocar, para encher esse campo aqui, né, de digitar os caracteres, que vai aparecer para ti, e vai para a próxima página, tá? E aí, gente, só uma coisa. É, é importante tu colocar o e-mail que, que tu utilize sempre, né? Porque, provavelmente, se acontecer alguma coisa, de tu perder o acesso o outro tipo, tu tem essa forma mais fácil de, de conseguir recuperar ele, certo? E aí vai aparecer uh, essa segunda aba, que seria informações pessoais. Quando tu preenche essas informações pessoais, gente, não vai aparecer isso no teu currículo, tá? Isso aqui são dados pessoais teus, que são necessários para a plataforma Lattes. Mas isso não vai estar tá na visualização do teu currículo. Ninguém vai ver essas informações aqui, certo? É tudo confidencial. Até eles colocam cadeado aqui do lado, né? Então, por exemplo, tu vai colocar o primeiro nome, vai colocar o sobrenome e vai ter os seus dados pessoais, como data de nascimento, vai colocar o número do teu CPF ou o número de passaporte, tu vai colocar um, o prim, é, primeiro nome do pai, o primeiro nome da mãe e o sobrenome do, dos dois, certo? E vai colocar também o sexo, vai colocar qual algum emissor né, do teu, teu CPF, Vai botar a cor ou a raça, e vai colocar a data de emissão do seu CPF, e também a mesma coisa em relação ao, ao passaporte, tá? Então, isso aqui são, são mais informações que você precisa ter em mãos. Precisa colocar aqui: tem os seus documentos em mãos se você não sabe tudo isso decorado. Porque, normalmente, né? É, o número do CPF é ok, mas, tipo, a data de emissão que foi gerado o do documento, essas coisas assim, você precisa ter, né? E aí, pessoal, uma coisa que, eu, que, que acontece muito, né, porque como eu tô trabalhando com essa parte de trabalhar com consultoria, de cadastrar currículo e essas coisas, as pessoas me mandam os dados delas, e aí o que, que acontece? Normalmente, dá erro no nome da mãe, porque às vezes a pessoa manda o nome de solteiro da mãe, e aí o que está lá, lá no banco de dados é o nome de casada, por exemplo. Aí fica dando erro várias vezes e as pessoas não sabem o motivo, né? Mas o que acontece muito é isso, por exemplo, é, o sobrenome da pessoa é Rocha Silva, e aí, no caso de solteira, é só Rocha, entendeu? E a pessoa bota Rocha Silva, e aí dá problema, certo? E aí, por último, se você tem um nome social, né, se você não se identifica com o seu nome, é, você pode clicar na opção sim, e aí ele vai te gerar uma outra abazinha, e vai pedir para você colocar o seu nome social. E aí o seu nome social que vai aparecer no seu currículo, tá bom? E aí vamos para a próxima. Ah, e é muito importante, obviamente, colocar a foto, né, do perfil. E, gente, às vezes, nesse momento de cadastrar o currículo, ele é bem chatinho, porque, se não me engano, ele só aceita 150KB, é, KB, né, Kaibats. E é muito pouco, as fotos saem com péssimas qualidades. E, às vezes, eu só coloco uma foto qualquer na hora de cadastrar o currículo. E aí, quando eu vou entrar para atualizar ele, eu coloco uma foto mais arrumadinha, mais bonitinha, porque quando... Isso é uma dica, tá? É Porque muita gente fica desesperada na parte de cadastrar o currículo porque fica uma foto horrível e a pessoa fala meu Deus, não vou conseguir mudar isso aqui. Dá pra mudar assim, quando tu gera o currículo e tá lá bonitinho tu entra em atualizar e aí tu pode colocar qualquer foto porque não tem esse limite, né, de cabais. Então, as eu deixo pra depois escolher outra foto uma foto que seja de melhor margem mais bonita, tá? E é importante também, gente, já que a gente já tá aqui falando sobre isso ter uma foto que, que seja mais formal, né? Que também reflita o que você faz. Então, por exemplo, fos... fotos de roxo, né? Que seja visível o seu rosto, mas mais profissional. Se tiver uma foto assim, de jaleco, alguma coisa bonitinha, no laboratório, trabalhando, que dê para ver seu rosto, é bacana, ter uma foto assim. Se não, uma foto é, mais formal mesmo, um pouquinho mais arrumada, e que tenha qualidade, certo? Não coloca a foto de coisas pessoais eu já vi muito, às vezes eu acho que são pessoas do nome, né, mas bota lá a foto de personagem de série ou uma foto que tá tipo o rosto da pessoa assim, tipo, não valoriza, né, o perfil. Então, é bem bacana, né? que seja uma foto mais profissional. Aí, o terceiro ponto, né, seria a parte de endereço, e aí ele pede endereço residencial e profissional. Aqui, no caso, ele tá, vocês estão vendo, né, que o pontinho tá em cima de residencial, e aí vai ter que é, qual é? Você vai preencher né, os dados do, do teu endereço e vai seguir para a próxima página. E aí, gente, é, uma coisa interessante é que tem essa, essa opção de endereço profissional. Eu vou falar um pouquinho melhor depois com vocês sobre isso, tá? Não vou focar nisso aqui agora para vocês, quando forem cadastrar o currículo, quiser botar só o endereço residencial, né, o endereço pessoal, pode colocar. E depois, quando criar o currículo, avalia e coloca o profissional. Mas, eu só vou essa dica aqui para vocês, que o endereço profissional é muito bacana. Caso você seja, por exemplo, membro de algum grupo de pesquisa ou atua em algum laboratório, tu tem o direito, tu pode colocar lá o laboratório. Então, por exemplo, no meu, eu coloquei o um, um, um Aclab, né? Que é o grupo de pesquisa de ecologia e recursos naturais. E a gente fica sediado no Auroras, no Laboratório de Ecologia e Evolução. Então, eu coloquei todos os dados lá. Coloquei é, o andar, qual, qual bloco, qual número né, que você pode ligar, porque caso queira entrar em contato ou alguma coisa de gênero, pode enfiar por esse endereço profissional. Assim, para a gente, é importante, eu não sei como funciona para a química, mas a gente trabalha com muitas amostras biológicas. Então, a gente tem que estar mandando constantemente para os laboratórios e, às vezes, até para outros outros estados, né? Então, por exemplo, é, no meu caso, eu trabalho em parceria com o laboratório da UFMG. e a gente envia amostras e tudo mais. E, às vezes, tipo assim, é muito difícil a comunicação tudo mais. Aí, tipo assim, eu chego lá no profissional, em que é o coordenador, coordenador do laboratório, entro lá no, no lápis dele e vejo o laboratório tudo mais, e pego todos os dados e preencho mesmo os dados do correio e já envio, né? E despacho o material. Então, é importante essas, essas coisinhas, pequenos detalhes também contam bastante tá? no currículo, ok? E aí, é, em quarto ponto, seria a formação acadêmica. Em relação à formação acadêmica, tu vai colocar outro nível, né? É, e aí, uma coisa, pessoal. Normalmente, ele não te deixa gerar o currículo se tu não tem nenhuma formação acadêmica já concluída. Então, o que acontece muito é que as pessoas com como formação acadêmica concluída... Uh, o ensino médio, né? Teu, o teu ensino básico. Então, tu pode colocar lá, que tem a opção de ensino médio, e aí tu colocar a instituição, qual é o nome da escola que tu participou, e enfim, preenche todos os dados bonitinhos, porque aí vai ter uma formação concluída. E aí, se tu tá na graduação ainda, tem a outra, é, outra formação, né, que seria a formação acadêmica em andamento. Então, essa parte aqui, tu vai escolher é, a tua formação, que seria nível de graduação, Vai tá botar a instituição, que é o um Casone um Lab, onde tu começou. E aí, tu segue para a próxima página, que seria a página de atuação profissional. É, a página de atuação profissional, é, nos próximos modos, eu vou falar mais é, de forma aprofundada sobre isso, porque eu acho uma parte também bacana do currículo, e que serve como um diferencial é, legal. Mas, se você tiver e quiser colocar algo aqui, porque, na verdade, é obrigatório, então, vamos lá. Ele vai perguntar se sim ou se não. Se botar não, você já pode seguir para a próxima aba. Mas se você botar sim, você bota sim. Bota o nome da instituição, o país. E o que a desenvolve nesse, é, nessa instituição? Por exemplo, eu sou bolsista. Aí, posso colocar aqui que eu sou bolsista, né? que eu sou voluntária ou trabalho de forma remunerada e o ano que eu comecei. Entendeu? E aí, por último... Seria a, parte, a área de atuação. Então, tu vai pesquisar aqui nessa lupa. A área de atuação, por exemplo. Vamos lá. Tu trabalha com química, né? Mas, por exemplo, tem interesse na área de bioquímica. Eu vou pesquisar lá. Que a minha área de atuação é bioquímica. Ou química analítica. Enfim, as áreas da química em que tu tem o maior interesse. O que tu trabalha, né? Na, na tua pesquisa. E, por último, vai ter as habilidades linguísticas. Que a gente vai falar muito bem sobre isso. A gente vai falar sobre idiomas. Que é muito importante. E aí, tu vai colocar aqui, de forma sincera, não minta, porque <risos> okay, aí tu vai escolher em idioma, em inglês, aí tu vai botar lá, compreendo de forma mediana, ler de forma mediana, fala de forma mediana, ou, se tu sabe mesmo, aí tu coloca lá, né, que tá com nível avançado, compreende bem. E aí, por último, tu pode ir pra próxima. E que okay, teu currículo, ele tá cadastrado, tu já tem o um currículo na, na plataforma, então, após tu concluir né, o preenchimento, vai ser gerado um resumo dos dados inseridos e que vai ser apresentado para tu, tu conferir. Então, presta bem atenção, né, se não tem algum erro, alguma coisa do gênero. E se tiver tudo certo, normalmente a plataforma leva de 24 horas para publicar e permitir que tu já tenha acesso e altere os dados do seu currículo, certo? Então, hoje é 24 horas, às vezes é menos, isso é bem variável, assim, mas nunca passa de 24 horas, não. E aí, depois, tu pode sempre estar, tipo, buscando lá, naquela parte que eu ensinei de buscar, pesquisador, tu pode buscar teu nome e ver se já tá lá disponível para atualizar os teus dados, tá? E, em caso, caso haja problemas, né, é, tu pode sempre estar contatando é, o e-mail da CNPq, né? tá aqui embaixo que eu coloquei para vocês, suporte@cnpq.br então, por exemplo ai, ah, Julie isso acontece muito. Quando tu tenta várias vezes criar um o tipo, currículo e aí ele dá erro a plataforma cnpq ele acaba bloqueando o teu login. Então, por exemplo, tu não pode mais usar o mesmo e-mail é horrível isso, acontece bastante mas, por exemplo eu tava usando o e-mail lá que eu tenho que é Julie Érica né, eu boto lá o email, um número qualquer, 20, arroba, e tava tentando cadastrar com esse e-mail Só que aí deu, certo, deu tudo errado, né, deu errado lá, e aí eu não consigo mais cada, é, me cadastrar na plataforma, porque ele bloqueia. Então, o que tu vai é, fazer? Tu vai escrever é, um e-mail para esse suporte CNPq, pedindo ajuda e dizendo que foi um erro lá, e pedindo para que libere novamente a, a plataforma. Caso você queira usar esse mesmo e-mail. Se não, o que que acontece? Tu espera 24 horas, tá? E depois tu vai tentar cadastrar de novo. Só que tu tenta cadastrar com um novo e-mail. Porque aí sim vai dar certo. Se tu tentar cadastrar de novo com o mesmo e-mail, não vai dar, tá? Então esse é um errozinho mesmo que acontece. Porque ele acaba bloqueando o login a partir do G e-mail. Tudo bem? Na verdade, do e-mail. em geral Pode ser o e ou e-mail institucional. Tá bom? E aí... Por último, é, até que eu coloquei aqui, só para a gente encerrar esse módulo, né? Que foi mais introdutório. O que eu posso inserir no meu currículo? Então, isso aqui é só para dar um spoiler do próximo módulo. Gente, toda e qualquer ativi atividade que esteja relacionada à tua vida acadêmica e que é, ela possua uma documentação, que tu consiga comprovar que tu participou de aquele evento, seja de forma, através de um diploma, de certificado ou declaração, tu é, pode estar tá colocando isso no teu currículo, né então, quanto mais coisas tu desenvolve durante essa temporada de educação, quanto mais eventos tu participa melhor vai ser pra ti e tudo isso pode estar tá colocando no teu currículo mas eu coloquei aqui uma brincadeira que na verdade a realidade é que a gente não tem nada e aí o desespero bate então, mas a gente vai entender que às vezes é só questão da gente sentar refletir e juntar todas as coisas que a gente tem, porque no fundo dá alguma coisa assim não precisa de se não. Porque como eu vou falar, pra, vou falar muito para vocês isso, eu vou começar a falar desde agora, é que não é sobre, de maneira nenhuma, não é sobre a, a, o tamanho, né? Sobre a quantidade de coisas que você tem no seu currículo. É muito mais sobre a qualidade, né? O que você seleciona para estar tá lá e o que reflete mais sobre a pessoa que você é, tá? Gente, eu me estendi pra caramba. Esse nosso primeiro módulo ele já tá dando aí 50 minutos, né, não? Meu Deus, e a gente vai correr para os próximos módulos para estar conseguindo né, destrinchar um pouquinho melhor como que funciona a plataforma. Aí, ah, uma coisa, gente. A comissão do, do evento me pediu para que sempre no final de cada módulo, né desse nosso momento, eu fizesse uma pergunta para vocês para que consiga, vocês, eles tenham ciência de que vocês estão conseguindo acompanhar o evento ou não. Ou não, né? E aí eu fiz só uma pergunta básica aí só para né, vocês conseguirem responder e tal, que foi qual a importância do curricular e para quem ele serve, certo? Então, uma pergunta é bem bacana e espero que vocês consigam responder, tá? Então, eu vou fechar aqui esse módulo e a gente se beija já no nosso segundo módulo, tá? Obrigada pela participação até aqui e, como eu disse, estou muito contente.